Bastam Gustavo é o seguinte. Você mandou bem pra caramba. Tirou suas dúvidas e tá sendo tudo respondido agora pela Dama de Gesso diretamente no YouTube. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera. Se você não sabe o que eu estou falando nessa minha brincadeira, nas mídias sociais lancei um post em que eu dei espaço pra você mandar a sua dúvida. Em cima disso tô fazendo um Helena Responde especial aqui maravilhoso. Respondendo todas as dúvidas dos comentários das redes sociais. Para cada vídeo, uma dúvida diferente. Pois é. É isso que a gente vai estar fazendo. E o baixo Gustavo, ele foi e mandou três dúvidas pra gente. A gente já identificou que ele está com problema na fachada. Ele não é o único. A gente respondeu a dúvida passada, né? Sobre que ele estava com problema de fissuras. E eu acredito que ele agora está tentando resolver o problema dele sobre fissuras. Porque ele não viu o vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, vai lá. Basta um ponto pra você que eu quero que você tenha noção que é importante, tá? Você tem que saber isso. Se tem uma fachada de steel frame, saiba disso. Eu quero que você tenha em mente. O steel frame é um sistema articulado. O que, que isso quer dizer? Ele se movimenta e ele foi feito para se movimentar. Por isso que ele é tão mais resistente, né? Do que outras construções para abalo sísmico, terremoto para grandes cargas de vento, porque o que, que acontece? A nossa estrutura ela é toda parafusada. Por ser ela, ela a, a parafusada, ela pega aquela energia da vibração, né, seja do terremoto ou da carga do vento, e a energia vai tsh, e ela sai pelo Parafuso. Ela sai pelo parafuso. Então, a nossa estrutura ela se movimenta, ela foi feita pra se movimentar. Qual é uma desvantagem dessa questão? Tem diversas vantagens. Eu amo estruturas articuladas. Pra você ter noção, até a galera de estrutura metálica pesada, que antigamente usava solda em tudo, hoje em dia eles estão usando parafuso em tudo. A galera quase não usa mais solda, né? Porque solda você faz uma conexão rígida, aí ele não dissipa energia. Agora, quando você tem a articulada, parafusada, cara, é maravilhoso. Ah, uma, uma coisa, tá, gente? Não quer dizer que você vai ver o prédio se movimentando. É tipo assim, micro do micro do micro do milímetro. Você não vai ver um prédio movimentando. isso é muito importante, tá? Não fique com medo, falando, ai meu Deus, eu moro numa casa de steel frame, eu vou ver as coisas se mexendo Não, você não vai conseguir enxergar isso É micro do micro do micro do milímetro Então o que que acontece? Você tem uma estrutura articulada a Estrutura articulada foi feita para se movimentar Automaticamente você tem que trabalhar com materiais que se movimentem também Então quando a gente tem materiais que exigem junta de dilatação, não é só por causa do trabalho térmico deles, mas é por causa da rigidez da placa também, é da rigidez do sistema e o quanto que ele pode absorver ou não de movimentação Então, as nossas juntas de dilatação que a gente falou no vídeo passado, né? Ela serve para isso da movimentação também. A partir do momento que você não tem elas, você tem materiais rígidos, o que que acontece? Trinca. Por exemplo, base coat. Base coat é qualquer tipo de argamassa? Não. Senão você pegava a C1, a c e tacava ali lá na fachada e vida que segue, né? Vambora, pô. Ou então você pegava aquele cimento com areia, aquela farofa lá, fazia o um reboco mesmo de cima do steel frame, vida que segue, tava tudo bem. Só que não, não dá certo, gente. Trinca. Tem que lembrar, o nosso sistema, ele se movimenta. Ele é articulado. E por ele ser articulado, a gente tem que trabalhar com materiais flexíveis o que, que são materiais flexíveis a ah, materiais que tem silicone que tem polímero que tem fibra Pois é, por exemplo, a nossa placa de gesso Com fibra de vidro, ela tem fibra Já o nosso sistema de acabamento base coat É margamassa com fibra também Nosso sistema de acabamento, as nossas massas cementícias, Elas têm muita resina E muito silicone, gente, ela tem muito Você não tem noção, o um negócio assim, ó Eu brinco que ela seca, você faz uma bolinha assim, sabe aquele negócio Nosso sistema foi feito para se movimentar Você tem que trabalhar com materiais flexíveis Então você tá com microfissuras Tá aparecendo a sua fachada, você não tá feliz com a sua fachada E você quer passar uma massa acrílica ou niveladora para não ter aquele trabalho de analisar? junto, igual eu falei, de arrancar o acabamento, de mexer no espaçamento do perfil, de trocar a espessura da placa. Ei, Helena, pelo amor de Deus, tudo que você falou é muito complicado. Deixa eu só passar uma massa por cima e tá tudo bem. De tempos em tempos eu faço manutenção disso. O que que eu te dou a dica, tá? Primeiro, você vai pegar e vai passar uma base protetora por cima. Um fabricante que eu gosto muito de acabamento e que eu recomendo muito pra você é o pessoal da Dry Leves. Dry Leves. Pá! Dry Leves, vai lá. O Ivaldo da Dry Leves, ele é a pessoa responsável pela criação de materiais. Ele ama a flexibilidade. Ele bota tudo pra ser elástico flexível. Ele entende que as coisas se movimentam. Eu amo isso. O que que acontece? Eles têm um, uma membrana maravilhosa que você pode passar por cima da sua fachada acabada, pintada, tudo bonitinho. E aí, por c... Você passou essa membrana por cima, né? Esse primer por cima da sua fachada todinha. Você tá afim de botar a massa niveladora pra poder acabar com as fissuras, né? O que que eu recomendo que você faça? Pega a massa niveladora deles também, porque é uma massa flexível. Tá certa? Massa se movimento. Massa se movimentou, não tem problema, ele é elástica. A massa deles é bem elástica. E tem outros fabricantes também que tem massa elástica, mas eles têm uma massa niveladora elástica, muito bacana. Então você passa o primer, passa a massa niveladora deles também. E até se você quiser não passar massa niveladora, aí depende do seu tipo de acabamento da fachada, né? Não sei se é aquele acabamento lisinho ou se é aquele com textura. Eu prefiro textura, que é aquele com lisinho, marca tudo. Gente, é um inferno, não adianta, cara. Pode fazer um acabamento perfeito, maravilhoso. Aquela porcaria vai bater alguma luz rasante, assim cruzada, virada, que vai marcar a sua fachada. Então você pega a massa niveladora dele, passa, se você quiser uma pintura lisa e depois passa a tinta deles. Eles têm uma tinta elastomérica também. Isso é muito bacana. Agora, se você não quer passar massa massa niveladora e quer dar só uma textura corrida, eles têm uma textura flexível também. Legal, né? Eu adoro. Não só, só eles. Tem outros fabricantes, mas eu gosto muito do pessoal da Dry Leves. Você pode procurar eles lá. Busca lá, www.dryleves.com.br www.dryleves.com.br você vai ver os materiais que eles têm, eles têm materiais de acabamento flexível. Pega os materiais dele, fechou? Agora, é garantia de que no futuro não vai aparecer mais trinca só porque é elástico? Não. Lembrando, se o seu sistema tá trincando e você fez o processo de acabamento bonitinho do fabricante de acabamento, é provavelmente você tá com problema, lembra? A espessura, da placa, a junta de dilatação, espaçamento dos perfis e alguma coisa do tipo. Saiba que de tempo em tempo você vai ter que fazer manutenção, provavelmente vai ter que reparar, fazer algum tipo de coisa do tipo. Mas se você tá trabalhando com os materiais elásticos, já ajuda muito, tá? Segura. Segura, esconde e faz uma maravilha Eu acho que é isso Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. E até vou pedir uma coisa? Depois manda notícias. Faz um videozinho mostrando sua obra, manda foto pra gente, compartilha. O pessoal gosta de saber também o que pode dar problema, né? Nem tudo é um mar de rosas, acho muito importante a gente deixar isso, problemas podem acontecer. Agora o importante é como é que você vai lidar com o problema. Isso é muito importante, eu sempre falo e lá no curso, eu mordi, né? No meu curso eu boto várias pegadinhas pra galera do tipo, deu problema, e aí? O que, é que vocês fariam? Aí eles, ah, meu Deus! Mas é importante vocês estarem preparados pra, é, pra lidar com as adversidades do dia a dia. Isso é muito importante. Então, Baixão Gustavo. Boa sorte nessa obra. Espero que você tenha gostado de todos os vídeos que eu deixei pra você com muito carinho. Foram três. E vou continuar o nosso especial, porque não foi só você. Temos outras perguntas. Então, galera, espero vocês no próximo vídeo do Helena Responde. Tchau, tchau e até a próxima.